E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei com vocês mais um vídeo de E se, essa série que vocês gostam muito, já tem vários vídeos sobre essa série, você não viu, clica aí no card e hoje, e se o Benft 3 tivesse as formas supremas? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! <música> O Ben 3 é provavelmente uma das versões alternativas mais divertidas do Ben, se não a mais divertida. Comenta aí, galera, se vocês gostam mais do Ben 3 ou de outro Ben alternativo, tipo Ben Malvado, Ben Irado, Ben Negativo, Ben Zarro, enfim, comenta aí. Voltando, como confirmado por Derek, o relógio do herói e o Omnitrix se sincronizaram em O Mundo Irado, Irado, Irado, Irado, Irado do Ben Parte 2, dando ao Ben 3 alguns aliens exclusivos que só o Ben 10 tinha, como por exemplo o Vampiro, que na sua versão é o Bat Dude, e provavelmente. Até mesmo os aliens que o Derek ele disse que o BF3 não tinha, como o Arrajato Jato, que foi nomeado pelo BF3 de Fish Kit, que significa peixe-pipa, que não né, o nome ruim, não mas tem, não tem nome do BF3 que seja bom, né? Aí também o Bigotoid e o Alien X. Mas com todo esse potencial, tem a pergunta, como seria se o BF3 seguisse um pouco mais a evolução do Omnitrix? Por exemplo, mais recentemente em Omni Hero, vimos o relógio do herói recalibrando para algo mais parecido com o relógio de Alien Force, mas no dia de hoje vamos teorizar sobre como seria o Super Omnitrix na Dimensão 23. Primeiro devemos analisar o problema da origem do Super Omnitrix. Afinal, segundo o Derek, se o Albido existe na Dimensão 23, ele provavelmente não é um vilão. Mas claro que só porque ele não é um vilão, não significa que ah, ele não iria querer fazer o Supremo né, por outros motivos. Então imagina a seguinte situação, um Albido ajudando o Asimuth trabalhando no aprimoramento dos sistemas da Matriz Omni. Da mesma forma que o Asimuth Prime estava trabalhando em um Omnitrix definitivo, é né, desde que o Ben conseguiu o Omnitrix Protótipo, lá quando ele tinha 10 anos no clássico, o que impede do Asimuth 23 também estar tá fazendo o mesmo. E nesse universo é possível que dê resultados ainda melhores, enquanto o Asimuth Prime teve resultados falhos nesse processo, né? como o fato de que ele nunca conseguiu estabilizar o núcleo do Super Omnitrix, ou terminar de programar algumas funções avançadas, como reparamento genético, ou defesas contra hackeamentos, a gente viu isso lá no episódio do Espetor 13, e o Super Omnitrix foi hackeado pelo Espetor 13, ele conseguiu até acessar o controle médio, né? o Espetor 13 é bravo, mas é porque porque também o Azimuth não tinha que colocar todas as defesas nesse Super Omnitrix. Daí o Azimuth 23, com a ajuda do Albido 23, conseguiria terminar todos esses sistemas e criar um Super Omnitrix totalmente funcional. E claro, obviamente o Azimuth em algum momento iria descobrir que enquanto o Albido ajudava a construir o Super Omnitrix, ele colocou uma função extra, a simulação do pior cenário, que é a nossa querida função evolutiva. Do ponto de vista desse Albido aqui, que não é um vilão, lembre-se galera, ele não é um vilão aqui na Dimensão 23 né? Pra ele, simular a Adaptações no pior cenário possível para a espécie iria permitir que eles criassem a cura para muitas doenças e deformidades. Afinal, esses tais supremos eles sofreram o pior dos cenários e estão adaptados para todo tipo de hostilidade imaginável para determinada espécie. Isso foi referenciado lá no vídeo de E se o Asimuth gostasse das Formas Supremas? Clique no card aí para ver. O Asimuth, ele obviamente, com seu intelecto, ele ia pensar muito mais à frente que o Albido. Embora essas simulações possam se sim, resolver muitos problemas, a criação de transformações voltadas ao combate, como essas que iriam casar, muito mais. Mais problema do que resolveria, transformando o Super Onetrix em uma arma, que é algo que a gente sabe que o Asimuth não gostaria. Lembrando que foi visto que o Asimuth Prime ele é raro, ele vê atos de bondade. Ele se surpreendeu com o Kevin, querendo porque querendo ajudar o bem, e também se surpreendeu ainda mais com o alto sacrifício genuíno, que foi o que aconteceu lá no episódio do Sacrifício Supremo. Ou seja, podemos aplicar isso ao Asimuth 23 também, já que eles têm a personalidade bem semelhante, é praticamente a mesma, a mesma personalidade. É difícil ele enxergar a situação dos Supremos como algo bom, sem pensar nas. Desgraceira, né? E nas calamidades antes. Nesse caso, a intriga do Asimuth e do Albido ia ser muito menos algo de um ser vilão ou um outro ser pacifista. Na verdade, aqui seriam todos os dois pacifistas, mas ambos com suas opiniões diferentes, né? Eles querendo trazer a paz de maneiras diferentes. Como o Asimuth 23 ficaria muito na cola do Ben 3 para ajudar ele a se tornar um herói, diferenciarem do mal para os do bem, provavelmente o Ben 3 iria acabar sabendo da criação dessa versão aprimorada do relógio do herói. Inicialmente, o Asimuth iria negar, mas mas o álbum dele veria isso uma oportunidade né, de provar na prática pro Asimuth que os Supremos são algo bom. Então ele iria dar sim o Super Omnitrix pro BMW3 e pegar o Omnitrix protótipo para ele. Obviamente, como é do BMW3 que a gente tá falando, ele provavelmente não ia chamar o novo dispositivo de Super Omnitrix, né? Que a gente sabe que ele chamou o Omnitrix de o que Relógio do Herói. Então, como o Derek T. confirmou, o BMW3 chamaria seus Supremos de as formas monstruorizadas. Então, o Super Omnitrix provavelmente seria algo como o relógio do herói monstruorizado. O relógio monstruoso, radicalizador de heróis ou qualquer variante desse tipo. E como, diferente do Ben Prime, que largou o Omnitrix por 5 anos, o Ben T-3 ficou com ele e desbloqueou pelo menos uns 50 áreas. Então, é provável que por aí, nos seus 16 anos, ele saiba como usar o modo de recalibração para alterar a aparência do relógio. Então, em vez do Super ficar com aquela aparência padrão, só que azul, ele provavelmente teria um design muito mais chamativo, que é algo mais benéfico para ele. Né? Afinal de contas, o Ben 3 é famoso e rico porque, por causa das merchandise, dos patrocínios que ele faz, que ele tem, né? Então é bem possível que ele tenha um design mais chamativo aí Super Omnitrix pra vender brinquedo. Que E essa história, realmente, ela tivesse acontecido no desenho e a banda realmente fosse fazer brinquedo disso, e isso realmente poderia ser usado como uma explicação de, do, dentro do próprio universo, né? Porque o Omnitrix do Benf3 parece ser feito pra vender brinquedo, tá ligado? E tem uma explicação ali, é bem da hora, né bem construído esse negócio aí. Bem, e agora como o Benf3 iria aplicar as Monster Eyes e Forms no seu universo? É, ó, é só olhar pro feedback dele, né? Que, assim, ele queria e eu, propositalmente parar de usar. Para depois de um tempo ele reaparecer de maneira triunfal. Que, cara, parando para pensar, é algo bem semelhante que aconteceu com o Ben Prime, né? só que de maneira diferente, né? Que o feedback ele o Ben parou de usar ele por um tempo, né? Pelos motivos que nós já sabemos, né? E aí ele teve um retorno triunfal. É bem um negócio bem semelhante, né? É uma coincidência. <risos> Então, a aparição das monsteras e formas Do Benft 3, provavelmente seria um espetáculo né? Ele poderia soltar trailers Dessas formas na internet, antes de usar elas e, e tudo mais, né? Agora, sobre a saga de supremacia, a saga do Agregor e do Kevin Supremo provavelmente, não Aconteceria na Dimensão 23, por quê? Por causa que o Kevin, ele não parece ter Nenhum poder nessa dimensão, então, provavelmente Ele não herdou o gênio osmosiano E se o Kevin não tem poderes Então, o Agregor não ia fazer sentido ele desistir Mas o Agregor é um clone do Kevin, tá ligado? E segundo que também o Benft 3, já tem os aliens de Andromeda. A gente vê o Armato lá no né? o tal Blocks, né, do bft 3 E também tem os outros, né? Mas um arco equivalente, a isso poderia acontecer com os aliens exclusivos do BF3 falados pelo Derek, mas que, assim, que nunca de fato saíram do papel, que são o Mr. Storag, o Hammer o Man Man, o Little Big Man, o Boss Arrow e o Mr. Misler. Semelhante aos aliens de Andromeda, eles podem ser espécies de algum lugar remoto do universo que vieram parar na Terra por algum motivo, ou pode ser áreas de outras dimensões também, ou seres artificiais criados em laboratório, né? né? são Esses três plots que poderiam acontecer. As possibilidades são infinitas, né, galera? O plot do supremos escapando provavelmente não iria acontecer também, já que o Supremo Trix seria completo e sem falhas nenhuma, não teria os bugs lá que nem o Supremo trix do Ben Prime, mas algo que seria muito legal ver seria um Ben mil Cara, com certeza você ia querer ver isso, né? Ele iria voltar no passado por algum motivo, ele teria alguma habilidade única com o seu Omnitrix que nenhum outro Ben mil demonstrou ter, né? E uma coisa a se observar é que por causa por causa dos diferentes pontos de vista sobre o Super Omnitrix, o Azimuth e o Albedo provavelmente iriam se separar para focarem sozinhos, cada um no seu projeto. No caso, o Azimuth ele possivelmente iria tentar criar o Omnitrix definitivo em um universo, mas ele não iria dar para o Ben T-3 por causa que ele não iria ser tão digno quanto o Ben Prime foi lá no Supremacia, no final da Supremacia. É tá, que o Ben 3 ele aprendeu lições, o Ben Prime aprendeu, mas mesmo assim demoraria um bom tempo para ele aplicá-las e assim ser digno, por causa é, assim, ele acreditou que o Ben 23, ele não passou. Coisas assim tão semelhantes que nem o Ben Prime Por causa daquele negócio lá, ah, o Ben 13 Ele lá, se acha rico Não sei o que, ele é todo assim E o Ben Prime não, ele passou por coisas diferentes Por situações diferentes, aí eu acredito que A questão de dignidade também seja algo Relativo, né seja algo diferente Nessas dimensões, e o Albido Ele iria embora para outro planeta, onde usaria o relógio Do herói, o seu Omnitrix Protótipo para trabalhar em outra invenção Mas é isso, cara, e você? O que é que você acha Que seria? Como você imagina o Ben 3 Utilizando essas monsterais e formas, né? Eu achei bem da hora, velho, esse conceito. O albido, o azimut, ali eles fazerem em conjunto e tudo mais. O Albi coloca a função evolutiva no Super Omnitrix e mesmo o azimut sabendo, ele iria deixar mesmo não concordando, não aceitando. É bem da hora, galera. E comentar aí quais próximos e se eu posso fazer aqui pro canal, que tá uma série muito massa aí. Salve, galera! Tô aqui aparecendo de novo para dizer que esse bem 23 me dá até sono de tanto que copia o bem Prime. Ele até desistiu de chamar o seu alien condutoide de homem tomada, porque preferiu copiar o feedback do nosso bem. Eu não sei vocês, mas o bem negativo é bem melhor sem negação e com razão. Até porque a voz do seu podrão é feita pelo meu pet, o Daniel. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!